Essa reunião magna de 2022 foi maravilhosa. Tivemos três grandes temas, eh, biodiversidade e meio ambiente, um tema muito importante, muito atual. Né? O segundo tema, informação e tecnologia. E o terceiro, eh, saúde e qualidade de vida. Olha que bacana. E falamos muito da biodiversidade, tanto a terrestre quanto a biodiversidade marítima. E a mensagem, a grande mensagem que nos foi passada é que nós precisamos conhecer a nossa biodiversidade cada vez mais e precisamos proteger a nossa biodiversidade. Um aspecto a ser destacado também no segundo dia foi a importância de lidar com as tecnologias digitais no aprendizado cada vez mais, né? Nós tivemos a pandemia e tivemos que lidar isso remotamente. Então discutimos isso, discutimos muito a, a desinformação, porque hoje uma quantidade enorme de dados. Como é que você sabe o, o que que é verdade, o que que não é, é, o que que não é fake, o que que não é, é criado, né? O impacto que isso tem, como é que a gente tem que trabalhar com isso. Né? Então foi muito estimulante também. E chegamos no terceiro dia, falamos sobre a obesidade, falamos sobre o envelhecimento, geneticamente, o que, que o nosso genoma pode nos apontar para o envelhecimento, e falamos também das doenças degenerativas. Né? Os temas são temas muito atuais, muito instigantes, mostrando a importância da pesquisa básica, mostrando como a, a, a pesquisa ela transborda para a sociedade, né? Os diagnósticos são diagnósticos precisos, a ciência nos ajuda a entender o mundo, a entender os problemas, isso nos preocupa, mas nós nos encorajamos e nos empoderamos para criar energia, força e interferir junto à sociedade, junto às políticas governamentais para que a gente construa o nosso futuro cada vez maior e esse futuro que é agora seja um futuro que seja desenhado da maneira que nos favoreça.